Olá, tudo bem? Vamos falar hoje para que, que servem aquelas luzes coloridas que comumente encontramos em lanternas e headlamps. Okay? Muitas vezes você já deve ter visto por aí e já deve ter até em casa, na tua mochila, alguma lanterna, algum headlamp com outras luzes, uh, uh, com outras cores, fora a branca. É? então você pode ter visto lanternas é, com cores azuis cores verdes cores vermelhas né e já deve ter se perguntado para que, que servem aonde eu uso esse tipo de, de lanterna porque que minha lanterna tem uma luz verde uma luz azul uma luz é, vermelha além da branca ok vamos falar sobre isso hoje tá? a luz branca não tem o que discutir é a luz clara é a luz que você utiliza para iluminar totalmente o ambiente né? é a luz que você é, utiliza para ver tudo com um, com um pouco de nitidez um pouco de claridade agora vamos lá em fins práticos na sua lanterna se você tiver a luz azul a luz azul ela é utilizada é, no mundo outdoor para duas coisas principais. A primeira é a leitura de mapas, né? orientação noturna, trilhas noturnas. É... Por que leitura de mapas? Você tem a luz vermelha, você também consegue é, visualizar mapas. E você também tem a luz branca, você também consegue visualizar mapa. Então, por que a luz azul? É. Em alguns momentos você não quer chamar atenção, você não quer ser visto de longe né? e precisa a, a, utilizar uma luz que ilumine apenas o local não tenha um comprimento não tenha um alcance é, longo não tenha um brilho forte você não quer ser visto não quer chamar atenção e aí você utiliza uma luz de curto alcance né? ah, embora a, a, a vermelha também tenha o mesmo propósito mas o mais indicado nesse caso para leitura de mapas é azul porque todo mapa tem cores vermelhas né, no seu interior, na sua legenda, nos seus gráficos, na sua descrição. Ele é composto por, pela cor vermelha. Né? E quando você utiliza a luz vermelha para enxergar de perto, e você vai utilizar a luz vermelha para leitura de mapa, você não vai enxergar as linhas, as informações que estiverem no, em vermelho no mapa. Aí você utiliza a luz azul. Okay? Então, por isso que, que, que ela é a mais indicada para leituras de mapas. Aí você consegue é, ler o mapa localmente, sem chamar atenção, num ambiente é, mais próximo do chão, né, sem ser visto, e consegue ter uma leitura mais clara, mais, com mais informações, mais nítida das informações do mapa, do que com... A, a luz vermelha e uma outra uh, utilização da luz azul é também em, em claro em, na orientação noturna em ambientes com, com muita névoa com muita neblina a luz azul costuma penetrar mais você consegue, é, a, consegue atravessar a neblina melhor do que a luz branca. Né? Lembrando que a luz branca bate lá na, nas gotículas de água e reflete nos seus olhos. E aí você não consegue enxergar 1, 2, 3, 5 metros. Você joga a luz branca e ela barra na neblina. E aí você não consegue enxergar muito através dela. E, e uma lan boa lanterna potente com luz azul você consegue enxergar através através da, das, gotito, das gotículas de água, através da umidade. Elas não refletem da mesma forma que a luz, blan, a luz branca é refletida. Então, também é utilizado na, na navegação, na orientação, em ambientes nublados, em ambientes com névoa. Aí nós vemos a luz vermelha. Que é bastante comum nas Red Lamps, nas lanternas. Para que, que serve a luz vermelha? A luz vermelha é utilizado para você é, visualizar é, a, a, a, ambientes. É, objetos próximos. Né? Você não quer chamar atenção, você só precisa de uma luz local, você não quer uma luz branca, e aí você utiliza a luz vermelha para não, não ser visto de longe e também não incomodar ninguém então é mais comum os red lamps terem a luz vermelha que é para você conversar quando você estiver lá conversando com alguém, desliga a luz branca não joga a luz branca no rosto do, do, do coleguinha, né? aí você liga a luz vermelha e assim você não, não, não, não incomoda tanto né? então você utiliza para as duas finalidades, para você não incomodar os coleguinhas para você não causar uma claridade maior do que o necessário quando você só precisa é, enxergar é, procurar objetos próximos de você e você não quer chamar atenção não quer é, que ninguém é, perceba a sua presença né e você também pode utilizar a luz a luz vermelha também é utilizado para para sinalizar para chamar atenção de algum risco chamar atenção de algum perigo chama atenção de alguma coisa importante né e também para sinalizar a parte traseira do no caso do corredor de aventura do corredor de montanha ou do trilheiro ele coloca uma luz vermelha na na, na, na parte de trás da mochila que é para quem tiver é, é, vendo de longe saber se a pessoa está indo se a pessoa está vindo né, pra, quando você é, é, é, em trilhas noturnas quando você é, manda o coleguinha lá na frente e ele está com a lanterna virada para frente então você não, não nem sempre você consegue enxergar é, o seu amigo de costa né, baseado na iluminação dele como ele está iluminando a parte da frente nem sempre você consegue enxergar aquela iluminação por trás dele a iluminação que ele está jogando na frente. Então nesses casos a gente coloca uma lanterninha vermelha nas costas, atrás da mochila, é, para você não só saber que aquela é a parte de trás que a pessoa está de costas, mas também para ter uma uma uma posição do amigo para saber onde que o amigo se encontra, qual é a distância que ele está de você. Principalmente se for um, uma uma travessia, uma orientação sem lanterna, né? onde você utiliza a luz da lua, a, a claridade do ambiente, ou você não quer ser visto novamente, você não quer é, incomodar os animais, etc. E aí falando em animais, algumas lanternas possuem luz verde, e a luz verde ela é justamente para é, você não causar tanto impacto é, no ambiente, não ser visto é, pelos animais. Para você conseguir aproximações é, mais sutis sem incomodar, sem assustar, sem afugentar os bichinhos. Então é muito utilizado para fotógrafos noturnos, observações noturnas, trilhas noturnas, que né? você quer iluminar o ambiente, mas não quer é, assustar nenhum bicho então você utiliza a luz verde e a luz verde dizem que é um dos espectros de luz é, menos visíveis por alguns animais e aí você consegue, é, se você não fizer barulho se você não, não balançar a lanterna não, não fizer movimentos bruscos né, você consegue ter uma boa aproximação com a luz verde de forma que se você estivesse com a lanterna branca você não teria essa aproximação e o mesmo acontece com a lanterna vermelha, alguns, alguns animais é, enxergam a luz vermelha melhor do que enxergam a luz verde. Né? É, então a gente utilizou a luz verde para fazer aproximações, é, fotografias noturnas, é, aproximações de animais, observação de animais, é, sem incomodá-los. Mas e a luz ultravioleta, o que, que dá para fazer com a luz ultravioleta? Alguns, mas lanternas possuem ultra, luz ultravioleta. Né? A luz ultravioleta é um espectro de luz que é utilizado no nosso caso na aventura em pelo menos dois momentos. O primeiro é para refletir, a você localizar escorpiões. Os escorpiões refletem a luz ultravioleta, brilha sobre a luz sobre a luz ultravioleta. Né? Então você consegue identificar esses bichinhos lugares infestados por escorpiões aonde você sabe que existem escorpiões então você acaba levando uma luz ultravioleta para identificar esses bichinhos pegar uma pinça e remover esses bichinhos é, um outro uma outra utilização da luz ultravioleta é que é, você consegue identificar fluidos corporais com ela ó, né, alguns fluidos Principalmente urina de rato, principalmente cocô de rato, pelo de rato. Né? Ah, então você consegue utilizar a luz ultravioleta para conferir a sua mochila lá à noite, a sua, a sua barraca, ah, as coisas que você de repente esqueceu no chão. Né? Ah, Foi conferir o um ambiente para ver se, se não tem nenhuma invasão ali de algum roedor que tenha passado ali e tenha contaminado o ambiente. E a outra utilização é que é, é, outros flu fluidos corporais, como o sangue, né? Eles, quando você é, é, coloca lá um borrifa um reagente naquele ambiente, o sangue absorve aquele reagente e é, você consegue ler, visualizar esses fluidos é, através da luz ultravioleta, que é o chamado luminol, né? É, e dependendo da atividade que você está fazendo, atividade de caça, atividade, é, você pode utilizar isso a seu favor. Né? De localizar, é, procurar sangue, procurar outros fluidos corporais que possam reagir com é, o luminol. E aí você consegue identificar esses fluidos através da, da lanterna ultravioleta. É isso, espero que tenham gostado. Até a próxima, até o próximo vídeo.